Nossa saudação franciscana de paz e bem a todos e a todas. A igreja celebra hoje, nesse domingo, a festa da Sagrada Família. Vivemos o tempo do Natal. O clima ainda é de Natal. E a festa do Natal é uma festa, em primeiro lugar, de Deus. Nosso Deus saiu de casa. Nosso Deus mostrou o seu rosto. É bonito saber que Deus partilha aquilo que Ele é com a gente. Deus sai de casa, vem ao nosso encontro, acampa no nosso meio. Ele não se guardou a si mesmo, mas Ele partilhou em Jesus de Nazaré aquilo que Ele é. E nele nós podemos ver aquilo que é possível ver do rosto de Deus. A sua bondade, a sua misericórdia, o seu perdão. Em segundo lugar, a festa do Natal, ela é uma festa da humanidade. É uma festa da humanidade porque Deus se fez humanidade em Jesus de Nazaré. Deus assumiu a nossa condição. E se Deus se fez gente, é porque a vida da gente tem muito valor. Vale a pena nascer, vale a pena viver, porque Deus mesmo se fez pessoa humana. Deus mesmo se fez humanidade. Ele dignificou a nossa condição humana. Ele veio dizer que ser gente não é qualquer coisa, mas significa ser imagem e semelhança de Deus. E a Festa da Sagrada Família é uma festa que mostra que a família foi o espaço que Deus escolheu para chegar até nós. Ele quis nascer como nós nascemos. Ele quis ter uma mãe como nós temos ele quis ter um pai, Ele quis ter uma família. Por isso, a festa da Sagrada Família revela para nós que Deus tornou a família um espaço sagrado, um espaço onde se desenvolve, onde cresce a vida humana. Então, nosso Deus não é um Deus que nos criou e jogou no mundo sem a gente saber para onde ir, mas Ele mesmo veio e se tornou para nós caminho, verdade e vida.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 A todos e a todas, paz e bem.